O que é que eu ouvi? Acho que Vou o avião botar caiu. Tudo... Gameplay, entretenimento e diversão Você só encontra aqui. no alto. Control, olha. Nossa, eu tô cara. baixando, hein? Tô baixando, hein? O anti serve pra quê? Alguém sabe pra que serve essa porra? Não sei. Anti-Aliasing é, é... é... As texturas do, do jogo, tá ligado? Não entendeu nada, né? Mas tudo bem. É, eu só sei que é alguma coisa de gráfico, aí eu vou... Eu... Ajude em alguma coisa? Ah mano, só se tu quiser ver graminha, essas paradas todas Aham, ah, sei É, eu tô vendo graminha Como é que entra aqui no banheiro? Tá sabendo legal Quem é o Tem é, é alguém velho, de fora já... cara não, já... Tá, tá baixando o jogo é 2 gigas lá. Sai que dá Ih, pra caralho. subir depois, cara? Ah, <risos> não sei, ah, então. acho que tá? dá, acho que dá Olha o Casinho ali ó. <risos> é, é o viado. <risos> aqui, Casinho, você no jogo. <risos> mata o Casinho, porra, mata o Casinho. Volta aqui, Casinho. Volta, Casinho. Serra o Casinho, certo o Casinho, cerro Casinho. Serra o Casinho, serra o Casinho. Serra o Casinho, serra o ah! Casinho. Cerro casinho. Vem, Casinho, vem, Casinho. Toma, Cazinho! Uma... <risos> toma, <Errou>! Cazinho, toma! <risos> Errou! Meu Deus. Caralho, ele gente o Junívia. É impressionante porque, o cara, grau de maldade é. que, que vocês cara. têm. Caralho, Caralho, quase que eu dou a cabeça do Juninho! Mano, não, geral. Poxa, é morto. Que isso, moleque? Que Caralho, só por cabeça. <risos> Vou pegar a cabeça, o troféu. Ajudar. Eu não sei como que abre o inventário, velho. Mas ah, por que tem duas cabeças? Do... <risos> Vamos tentar catar coisa. Pega aqui, é, esse bicho. Deixa eu pegar meu viado aqui. Ô, Fer, porra. Como que pega a carne? Sei lá. Pô, oh, deu pra ver a fogueira, viado. Caralho. <risos> Tava ruim. Agora parece que piorou. Puta que pariu. <risos> vou querer outra. E agora, como é que pega a carne? De volta. Opa, não. Ah, acertei tu? Caralho, tá longe, não. Aí, ó. Eu vou pegar agora. Ah, não, é outra. e agora dá pra comer a carne, já coisou já, pô. Ih, mas como... Dá pra comer? Ah, aqui ó. Só comi. pegar que ele come. Ai, consegui acender, mané. Que é, então. Já tá com a cabeça do casinho. Vini tentando comer a cabeça do bicho, viado, cara. Caraca, que moleque canibal, cara. Mas ó, mas olha só. Aperta tá o B, B, é B, B aí. Mas aqui mais uma carne aí parosa. Quero... Ah, Aper... bumento. Vai vocês aí, aperta <risos> o B aí, ó. Ali, tem coisa pra coletar água. Pega gravetinho. Fudeu o bárbaro, viado. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai, vai cair, cair mesmo. Caralho, caiu não. Cai, piranha. Aonde tu derrubou na árvore? parece burro! Aqui, ó. Aí você cata a madeira, o viado, tronco. É forte, viado. Aí, você pega o tronco, Caralho, viado. O que é o rádio, ó? Aperta o quê? AAAAAAAA! Ah. <risos> aperta o pé, apertei mais, A gente tá pegando. tá, tá destruindo a árvore A gente vai botar onde? Esses troncos? Sei lá, só tô quebrando, primo. Eu sou o cara do desmatamento. Dá <risos> tá para carregar dois troncos. O oh, que é Vocês estão vendo? Ah, fiz uma fogueira, Tô quebrando a árvore aqui, primo. Fui mal, que eu já tava quebrando, só que tava acabando isso aqui. Como é que bota a carne aqui? Vai ah! Tá pegando de fogo, bicho! Fogo! De fogo? fogo? Ah! Ah! Caramba. Ô, oh, sai Quer de que... perto, porra. Sai, eu tô querendo Quer fazer aqui nesse lugar mesmo? Foda-se. Aqui no meio? Ah, ah, sei lá. Pode ser um lugarzinho que vazio. Que é que, que que mano? O fazer aqui nesse lugar mesmo? Vamos fazer aqui, principalmente. Vai fazer a cabaninha pra gente fazer. Ah. Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá, rapaz. Me ajuda aqui, porra! Eu vou morrer, cara. Morrendo tô eu de ódio dessa porra desse boneco que palito isso? cansado. Que isso? Vem, que cá, tá maquiz. vem cá, Maquiz, vem cá, Maquise! Que isso? Eu, tá eu, eu, do vem do Juri, <risos> me ajuda, porra! Ô oh, viado, tô com medo, mano. Na moral, fica perto aqui, porra. Mano, caralho, acho que os bichos tão aqui, caralho, cara. Caralho, tem uma porra do treco ali, oh, viado. Vira pra cá. Cadê? Fica perto cara, da fogueira. fica perto do fogo, viado. Alguém tem folha aí? Ai, caralho, tô pegando fogo. Caralho, tô cadê pegando fogo. O fogo? Agora eu vou... Ai, que porra é essa, é, é? viado? É, mano, tem um bicho aqui, cara. Vem xereca. Ai, vou morrer, vou morrer. Eu não tô enxergando, o bicho. Eu não tô encergando, mano. Aqui, ó. Tá... Ai, caralho, que susto. É aqui. V Tauro. Nossa, Tauro. que, é que é, boa, boa, boa. Caralho, o ET, viado. Tem, tem cara mais rapaziada, tem mais rapaziada. É, Cuidado, cara, não tô enxergando nada. Essa porra a demora nada. muito pra conhecer, viado. Caralho, <risos> deu. Fica quatro, dentro quatro, da casa, mano, vem todo mundo fazendo porra, mano, vai tomando, volta pra lá. Aí, viado, fica dentro da casa aqui em volta aqui que fica transparente, dá pra enxergar melhor, viado. Entra aqui, entra aqui. Tá vendo, entra na casa, olha aqui pra parte transparente, tá vendo? Dá pra enxergar melhor, não dá não? Ah, que isso, cara. Pra você também tá dando pra enxergar. Ah, que isso, não bate não, vou morrer, viado. Meu deus, minha delta tá preta. Onde é minha, minha vida, pô, rapaziada? Peguei o braço dele. Uh, explica <risos> explica <risos> o jogo aí pra mim, mano. A vida, a vida é onde eu, nessa Eu acho porra? que é, é o bagulho do vermelho lá embaixo. Do... Enchendo, que vai enchendo com o tempo. Cara, a eu, da não, esquerda? Eu tô achando é. que é da, gente, da esquerda gente, vermelhinho. É, o da esquerda vermelhinho. Alguém tem fome? É, então. E o esse primo, do meio, o do que meio, é O do meio, eu acho que é fome. E ali o da esquerda, não é uma gota e acho que é sede. Então alguém me dá uma comida aí, cara. Vai, vai. Vira aí, vira aí, cara. Eu cara. De... <risos> acredito ah! que isso, cara. Que nossa casa, porra? Desfiz a casa. Ah. <risos> a você pode me apertar? Se eu apertei, desfez a casa, viado. Putz, Ô, mano, porra. Que pariu, viado. Já se mexeu com o bagulho, cara. Caralho, outros outro pacu, mano. Fudeu. Vou, um vou fazer outra aqui, vou fazer outra aqui. Mas aí, ó. os troncos sumiu todo, viado. Pô, os troncos sumiu todo. Ninguém tem comida, não? Não. What Viadra, não mora, foi que os troncos sumiram todos. O alto não matou eu... o viadinho ali, mano? Eu vou tentar atacar ele aqui no fogo. Ai, consegui tacar ele pra queimar. <risos> <risos>